Olá, boa noite! Se você ainda não me conhece, o meu nome é Fábio, esse é o canal do lado de cá e é onde eu sento para contar pra vocês histórias sobre a minha vida nos Estados Unidos e de vez em quando eu conto histórias de outras pessoas também, que é o caso de hoje que eu vou estar contando pra vocês a história de um amigo meu e essa história vai ajudar a você encontrar a resposta a pergunta Fábio, eu posso me formar em um país, por exemplo, no Brasil e vir trabalhar nos Estados Unidos com o diploma do Brasil? Provavelmente, se você leu todos os posts de Facebook, se você leu, você assistiu todos os vídeos do YouTube, e se você fez alguma pesquisa rápida no Google, você vai saber a resposta. A resposta que você vai me dar agora é: não, tem que revalidar o seu diploma. Mas eu vou falar pra você a história do amigo meu e você vai encontrar a resposta para essa pergunta, sem querer confundir muito. É o seguinte, esse cara chegou no Brasil, chegou no Brasil não, chegou nos Estados Unidos, do Brasil, há 16 anos atrás, como eu. E ele, eu cheguei um pouquinho depois, ele, chegue, ele fez faculdade de TI no Brasil, daí ele veio para os Estados Unidos, ele terminou a faculdade, se formou, veio para os Estados Unidos, foi trabalhar na construção, se deu bem na construção, treinou inglês, aprendeu inglês, arrumou uma americana, se apaixonou, porque você só pode casar se você for apaixonado, loucamente apaixonado, porque americano é meio louco da cabeça, então tem que tomar cuidado. Então, se apaixonou pelo americano, e eu falo isso por experiência própria, uh, pegou o green card, pegou a cidadania, e daí ele continua na construção. E eu conversei com ele esses tempos atrás, eu falei, puta cara, por que, que você não tenta voltar para sua área de TI? É uma área que, que dá grana. O salário de entrada de TI aqui está na faixa de 60, 70 mil dólares por ano. O salário de entrada é o salário que você começa a fazer por ano. Daí ele falou assim: Ah, Fábio, eu não tenho paciência para voltar, pra, não tenho tempo para voltar aí para a ir pra escola para poder revalidar o meu diploma. Que é o que todo mundo imagina. Mas eu vou falar para você o que eu falei para ele. Falei, cara, você tá viajando, não precisa revalidar o seu diploma. Ele, não precisa, eu vi no YouTube, eu vi no canal desse, desse cara aqui, eu vi no canal do Santinho, eu vi no canal do, do Topaz, eu vi no, vi no canal de todo mundo. Falei, cara, você tá viajando na batatinha frita, aonde que, que, você viu isso? Daí, conversa vai, conversa vem, e eu expliquei para ele o seguinte, falei, o que você precisa é, vamos supor, você precisa revalidar. Existem situações que você precisa revalidar. Se você estiver trabalhando com leis, se você estiver trabalhando com ah, profissões que, que requerem que você toque no corpo de uma outra pessoa, ou se você estiver trabalhando com número, com finanças, com dinheiro. Tá? Essas profissões, geralmente, você precisa revalidar. Por quê? Porque as leis dos Estados Unidos e as leis do Brasil são diferentes. Então, você aprende lei no Brasil, não serve pra porcaria nenhuma nos Estados Unidos. Ah, finanças, se você... Aprende a mexer com dinheiro no Brasil, geralmente mexer com dinheiro lá, mexer com dinheiro aqui é a mesma coisa, só que as leis financeiras são diferentes, então também não serviria de nada, então esses cursos você tem que revalidar. Vamos supor, se você fizer medicina no Brasil, existem alguns, algumas cirurgias que eles fazem no Brasil que aqui eles não fazem, então você tem que revalidar. Enfermagem é a mesma coisa, existem uh, leis que regem a, a, a área médica aqui, que são diferentes, então você tem que revalidar. Esses cursos, odontologia você tem que revalidar. Até curso de esteticista, vamos supor, de que você faz, sei lá, massagem linfática, ou massagem, ou curso de cabeleireiro, onde você tem que, sei lá, mexer com química, descolorir o cabelo, curso de maquiagem, tudo isso você tem que revalidar, porque você está relando numa outra pessoa, você está tocando numa outra pessoa. Tirando isso, se for um curso técnico, que nem no caso dele, um curso de TI, eu falei, cara, você fez TI no Brasil, TI no Brasil e TI aqui é a mesma coisa. Redes no Brasil é lógico, que redes há 15 anos atrás era muito diferente de redes de hoje, né, que é um assunto para outro vídeo. Mas, eu falei, redes no Brasil é a mesma coisa que redes aqui, TI no Brasil é a mesma coisa que TI aqui, programação no Brasil é a mesma coisa que aqui, engenharia no Brasil é a mesma coisa que aqui, arquitetura, dependendo da arquitetura, no Brasil é a mesma coisa do que a arquitetura aqui, então... Essas profissões mais técnicas, matemática, física, engenharia química, essas profissões mais técnicas, você não precisa revalidar. As empresas aqui, daí vai, vai dar a empresa aceitar o seu diploma ou não. A empresa pode ter uma regra falando a gente não aceita o diploma internacional porque a gente precisa que essa pessoa seja específica para como essa profissão é executada nos Estados Unidos. Mas não existe nenhuma lei falando que uma pessoa... Que fez TI no Brasil, não pode exercer TI aqui nos Estados Unidos. Que é uma coisa muito interessante, porque as pessoas, elas não... Elas acham que precisa revalidar todo, todo, todos os diplomas, e não é, não é verdade. Então... Por exemplo, e para falar a verdade, eu acho que alguns cursos, principalmente curso técnico, uh, curso técnico que eu falo é, não curso técnico técnico, né, que no Brasil tem um termo curso técnico, uh, cursos que são altamente técnicos, por exemplo, engenharia, arquitetura, TI, redes, computação, programação, ciência da computação, as pessoas que fazem esses cursos no Brasil, as faculdades que, que ensinam esses cursos no Brasil, eu acho que são melhores do que nos Estados Unidos. Não tô falando de MIT, de Harvard, não tô falando dessas Ivy Leagues, não. Tô falando de faculdade normal, igual a faculdade que eu fiz. Por que que eu falo isso? Porque o meu irmão fez engenharia no Brasil, e eu fiz engenharia aqui. E eu, para começar, o curso de engenharia dele foi 5 anos, o meu foi de 4. 4 anos, tá? Cabeça suja, mente suja. E, e ele aprendeu, eu acho, eu vi o material que ele aprendeu, e o material que ele aprendeu, eu até uh, ajudei ele no, no projeto final dele, e o conteúdo que ele foi exposto é muito melhor do que o conteúdo que eu fui exposto. Então, eu acho que a qualidade das faculdades no Brasil são muito melhores do que a qualidade de ensino daqui. Mas eu sei que você vai discordar de mim e você vai deixar nos comentários aqui embaixo. Fábio, eu discordo de você, porque faculdade nos Estados Unidos é top. Por quê? Porque você foi fez um você sofreu uma lavagem cerebral, e você acredita, como todo o brasileiro, você vangloria por algum motivo os Estados Unidos e você acha que as coisas nos Estados Unidos são melhores. Nem tudo nos Estados Unidos são melhores, tá? Tem coisa no Brasil que é muito melhor. Uh, vai por mim, vai por mim. Eu falo por experiência própria, tá? Uh, principalmente na área, nessa área de informática, nessa área tecnológica, de tecnologia. As empresas, especialmente as multinacionais, elas gostam de contratar brasileiros. O brasileiro é muito bom de trabalho, muito inteligente e muito esperto. Então, mas eu acabei saindo do assunto, né? Então, eu falei pra ele, falei, ó, TI não precisa, cara, não precisa e, e vai e vai da empresa. Vai muito da empresa. Daí, o que O que aconteceu? Eu mostrei pra ele que, às vezes, quando a, a empresa coloca vaga na internet, você vai lá e lê e está escrito assim, ó, eu preciso. É, bacharel, requerimento, né? Bacharel de engenharia da computação ou equivalente. Então, ou experiência equivalente, às vezes eles colocam lá uh, quatro bacharel, né? Que é o quatro, quatro anos de engenharia da computação, ou dez anos de experiência, por exemplo. Isso seria também já provando que não precisa de um certificado americano para você exercer a profissão. Às vezes eles precisam de experiência. Uh, então, eu acho, que foi o que eu falei para ele, eu falei, cara, traduz o seu diploma, pede o seu histórico escolar do Brasil, pega o seu diploma, traduz, ele faz uma tradução juramentada, e aplica para essas vagas, cara. Só que ele está meio ainda pensando, porque ele acha que ele está enferrujado, com certeza ele tá né? Pô, redes há 15 anos atrás e a rede de hoje é um pouco diferente. E a entrevista é em inglês, a entrevista para para trabalho, vamos supor, se alguém aceitar a aplicação dele e, e ele for, for para uma entrevista, a entrevista vai ser em inglês, por uma pessoa que é profissional daquela, daquela área, então vamos supor, se for uma... Eu, se fosse uma pessoa de engenharia, ele seria entrevistado por um engenheiro em inglês para testar não só o conhecimento dele, mas para testar a habilidade dele de se comunicar em inglês. Então, ele vai ter que estar tá ali no topo do conhecimento. Né? Então, vai demorar um pouquinho para ele poder uh, estar tá pronto, preparado para poder fazer esse, esse tipo de, de entrevista. Mas, uh, eu queria fazer esse vídeo para explicar para vocês, de uma vez por todas, que você não precisa revalidar... Todos os diplomas, não são todas as matérias. Eu, vou, eu tô pensando em até fazer um vídeo no futuro para explicar para vocês quais são as matérias certinhas. Mas a regra é básica. Se você, uh, se você mexe com dinheiro, lei ou pessoas, você precisa revalidar. Tirando isso, depende muito da empresa. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado. Mais um vídeo aí tentando abrir os olhos de vocês, desmistificar a internet, porque a internet hoje em dia... Tem um monte de coisa que... Eu não vou falar que tá errado. Um monte de meias verdades, tá? Fica, Fica esperto, porque me... de meia verdade a internet tá cheia. Então, uh, desmistificar essas crenças populares aí que tem na internet. Espero, que de novo, que esse vídeo tenha te ajudado. Se tem alguma coisa que eu falei de errado aqui, se você discorda de mim, ou se você gostaria de ver uma outra coisa, um outro tipo de assunto, deixa nos comentários aqui abaixo. Eu leio todos. Dá uma olhada nos últimos vídeos. Eu respondo tudo, leio todos, adoro bater um papo com vocês. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, porque eu vou fazer vídeos sobre quais profissões precisam ser revalidadas, como faz para revalidar e tudo mais. Eu estou pesquisando já. Então se você não quer perder esse tipo de vídeo, se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo. Se você acha que o conteúdo está ficando um pouquinho melhor, compartilha, Ajuda o canal a crescer. Muito obrigado por assistir e até mais. Tchau.